Na minha opinião, há a responsabilidade tripartida, portanto, há o pessoal moçambicano que violou todas as leis que já sabemos. Há a responsabilidade claramente do contrato, porque ele está envolvido ao nível das leis da OCDE, que são muito claras de como é que essas coisas são feitas, e também do, do crédito suíço. Para, para mim, são uma responsabilidade tripartida. Há responsabilidade da crédito suíço sobre isto e penso que a Crédito Suíça, a Previ Invest, tem que colocar o seu património para pagar esta dívida, mas não o povo moçambicano.